A relação de criador de conteúdo com o público geralmente ela é bem vaga, mas uma coisa que eu sei que os criadores levam como muito importante é a gratidão pelo público sempre estarem com a gente. Mas e se alguém do seu público infelizmente perde a vida? Será que é todos os criadores que se mobilizam ou coisa parecida? Aconteceu isso com o Paulinho louco e ele não resistiu, ele chorou muito e separou uma live inteira pra homenagear um fã. Opa meus queridos, tio Sanário, tudo tranquilo com vocês? Paulinho louco. Eu acredito que vocês devem conhecer ele, até porque nos últimos tempos ele vem crescendo muito na internet. Ele tem lá seu canalzinho chamado Molder, e há um bom tempo ele vem produzindo vídeos, e eu pelo menos acompanho ele há um bom tempo, desde que ele fazia trotes e trollagens em jogos. Só que, se eu fosse dizer quando foi realmente a explosão dele, o boom máximo, e eu acredito que foi atualmente com o GTRP, que vai por mim, é muito bom. Eu vou deixar alguns trechos passando pra quem não Conhece, conhecer porque é muito bom E você, você, você tem pomar não? Ó oh? Você é pomar não? O que que é isso? Hum. Ué, essas duas mexeriquinhas aí, o que que é isso? Hum. <risos> é manga, me respeita com o Que desgraça é essa? Que porra é essa, cara? Que porra, que porra? Que porra é essa? Esse aqui me dá pra me assar Ah, meu Deus é tratamento para, para! Que. <risos> é, trata... tratamento pra ele é 12 mil, você achar ruim é mais. Ó! caramba Ai, Ai, que mancada, velho! A onda, Toma. Ó, tá baixa, louca, rapaz! Caraca, você fica, é o o bom, pai. Pai. fica eu esperto, ele bagulho vai entortar, hein, rapaz! Toma. Gatinha, pega a é, boinha, pega a pe, boinha, é, pega a é, boinha, é, pega a é, pega a é, boinha, pega a boinha, é, pega a boinha, a boinha, pega a boinha, pega o boinha, pega a boinha, pega a boinha, pega a boinha, pega a boinha, pega a boinha, pega a boinha, pega a boinha, pega a boinha, pega a boinha, e uma coisa a gente tem que ser sincero: engraçado ele é, e talentoso ele é ainda mais. E com isso, consequentemente, ele conquistou uma fanbase absurdamente grande. E atualmente a média dele é só um milhão de views por vídeo. Quer dizer, um milhão pra cima. O que é muita coisa para um criador de conteúdo. Se tu vê algum criador de conteúdo que faz essas views, vai por mim. É muita coisa. Porém, todo mundo passa por algo triste em algum determinado momento. E em uma das lives que o Paulinho tava fazendo, uma notícia que um fã faleceu veio. E a reação dele foi triste, mas a melhor que ele poderia ter. Pois então, o Paulinho decidiu homenagear esse fã, unindo um servidor inteiro para todo mundo prestar os pêsames. Pra quem não sabe aí, rapaziada, tinha um inscrito meu, que era o Gabriel. Era um inscrito meu, ele me mandava mensagem, ele via a live assim como vocês que estão vendo agora. Inscrito do canal, respondia meus stories, enfim, ele era um inscrito meu. Ele tinha aí entre 10. não, entre 10, não, entre 12 e 15 anos. E infelizmente ele vai, veio, falecer, veio falecer entre hoje ou ontem, entendeu? E aí ele jogava na minha cidade, ele tinha VIP na minha cidade, enfim, ele era um, um, um moleque da hora, um rapazinho gente, foda, gente boa E eu tinha pouca conversa com ele, rapaziada, mas ele chegou a me mandar muita mensagem já E ele me mandava mensagem, rapaziada, me mandar muita mensagem Muitas não, mas eu vou ler uma, uma em específico, que foi essa aqui, ó Feliz aniversário, viado Que tu continue sendo esse cara Paulinho Que espalha alegria pelo Youtube com seus vídeos São bons demais Feliz aniversário e feliz Natal pra ti e sua família Meu aniversário é 21 de dezembro Então é bem parecido com uma, Bem semelhante, bem próximo Ao Natal entendeu? Eu imagino que se hoje, de alguma forma Ele estiver vendo essa live Não sei, eu não sei como é que é depois daqui Entendeu, rapaziada Tem teorias, tem questões, mas ninguém sabe esse é o Gabriel rapaziada, e hoje a gente vai prestar uma homenagem pra ele Porque ele jogava na minha cidade, era um inscrito fiel, entendeu? Sobe. E aí? E amém, e amém E amém, e amém, e amém Salve rapaziada! Salve, salve, salve Salve, salve. salve. salve. salve. salve. E Eu vi que hoje fora de personagem né, que é uma situação mais séria né Alguém aqui do, do ah, grupo conhecia o Gabriel aqui no RP, que tá aqui? Conhecia, conhecia o Noel é o que conhecia? Conhecia? Aí, eu não sei o que conhecia não. É né? chave mano. Tipo, Ih, Paulo, todo não atendimento, não. atendimento que tinha, mano, ele falou que ela... É isso, né, rapaziada? Tipo, o que eu penso é. aqui agora é que, no mesma situação dos seis, ele tava aqui hoje, aqui ó, com a mão pra cima, se fosse algum de vocês aqui na cidade hoje. Ou eu só estaria inteiro homenageando inteiro. alguém de vocês aqui hoje, então é tenso rapaziada, é foda. Sei nem, eu não sei muito me, expre me expressar dessa forma. E... Isso daqui galera, não é, não é só um jogo galera, a gente cria uma família aqui dentro, a gente cria amizades. Às vezes você cria um amigo aqui dentro que nem é na, na assim, perto de você não é uma amizade igual a gente cria aqui no jogo. Que Deus receba ele de braços abertos aí. Que ele vire mais uma estrela no céu aí, galera. Amém, mano, amém, amém. amém, amém. Amém, amém. Se de alguma forma o Gabriel tá vendo isso, ele deve tá rachando, velho. <risos> a pá de fusca vermelha aí, Gabriel. Aí, ó. ó. A pá de fusca vermelha atrás de você. Aquele abraço, povo. E tamo junto. Obrigado a todo mundo que tá presente. E é nóis. Um beijo pra vocês. Do Paulinho. Chase! E isso além de triste, claro, também é muito bonito, porque mostra o carinho que o criador tem com a comunidade que ele criou, o Paulinho sabe da existência de cada fã, e eu acredito que todos os criadores sabem também, eu sei que no fundo tem vocês aqui comigo, me acompanhando a cada passo, seja eu acertando e também errando, e isso é muito gratificante. O que o Paulinho fez é digno de palmas, eu disse isso em um shorts-tiktok que eu fiz, porque não é todo mundo que separa uma live inteira pra homenagear alguém, e ele foi lá e fez. E isso isso é muito da hora. Inclusive, me lembrou muito do caso de um outro youtuber chamado Futebolista. Ele infelizmente também acabou falecendo e a comunidade também homenageou o garoto e foi tudo muito emocionante. Ontem eu não abri live porque quando eu abri o grupo, eu assisti uns três clipes do futebol. E aí eu me lembrei de como eu conheci o futebol. Cadê? Cadê você? É que é isso, capeta? Tem quantos anos? Aí, mano, beleza? Belega. Eu conheci o futebol dentro do jogo, brincando, né? E o futebol, a gente tava com o microfone aberto. E de repente, jogando, ele foi e falou. E a gente achou ele engraçado Ele falando E ele foi Entrou no TS E a gente começou a jogar por ele Porque a gente achou ele muito engraçado E eu sempre quando eu terminava a live assim Eu ficava trocando a ideia, conversando, né? E eu achava engraçado Porque ele, o, o futebol Ele tinha uma vozinha diferente, né? Diferente da normal, né? E falava, e zoava e brincava Mas, tipo assim Ele era muito inteligente Ele era super inteligente Ele era um garoto que Pra idade dele, ele tava muito além, tá ligado? ele era muito inteligente e aí eu ficava pensando comigo cara será que o futebol é um fake é um cara entendeu uma voz diferente usando um uma, um negócio de mudar a voz aí até que tava um dia eu cabrito e o futebol na sala né conversando aí o cabrito foi perguntou futebol como que você é que não sei o que aí o futebol foi e mandou a foto aí ele mandou a foto ele ele não é piscininha de plástico assim, tipo essas piscininhas de criança mesmo, que você só enche um pouquinho, né? E ele dentro da piscininha felizão, né? Aí na hora que eu vi a foto, eu falei, cara, não é possível, será que ele tá trollando? Aí depois em off eu fui e falei com ele, também nunca perguntei, e ele falou que tinha vontade de fazer live. E eu falei, pô, então começa a fazer live, começa, começa, começa a fazer live, fazer live. Aí ele começou a fazer live, começou a brincar. É muito tempo, É minha Vai da merda, vai da merda. foi, não, não foi, não, que porra E isso, calma, Ai, calma, calma, calma, calma! Tá me Maluco me bateu! Maruco, me bateu, maluco! Ai, ai, ai, ai! Não pode ficar! Não não, parceiro! Nossa, o futebol, velho. Não. Uh! Ele. Uh! Ele é forte, né, a ficou... dentro! Fica ah, tranquilo. É, tem a. A, a, a menina é, é, é novinha, limpinha, não tem problema. A única coisa que o cabrinho não pode fazer é passar por baixo. Porque se passar por baixo <risos> e, <risos> e, e pingar o um negócio no olho, já era. É, já era. <risos> é, é. é. é. Além de ficar surdo, vai ficar certo. É. é. O que foi, o que foi? É. isso se é. Acaba. É. fazia tudo com a gente zoava igual igual Eu não tampa aí ah eu não tampo alega né? ah tomar o seu ah a ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah o que eu sinto pelo futebolista, o que ele representou pra mim. Cara, eu acho que o futebolista foi um, um anjo pra muita gente aí. Fala aí, cipinho, beleza, mano? Parabéns, mano. Ela me aí mano. Ela escreveu que abençoe, mano. é que você viveu pra caramba, mano. Tamo junto, velho. Valeu. E obrigado pelo... Ele acordou pra caralho, mano. Cê é foda, mano. Cê é foda, hein, é foda. Valeu. Hoje é mais um vídeo de comentário, porque não tem muito o que opinar. Todas as atitudes e uniões de comunidade é sempre tudo muito lindo e reconfortante, e esse respeito e carinho ele tem que ser multiplicado, não é só um jogo. Quando a gente começa a jogar alguma coisa... E se apega muito e cria amizades, vai muito além, sabe? Às vezes, o servidor que a gente tá jogando, o Macau que a gente sempre fica dia a dia, ela passa a ser um pedacinho da nossa vida. E quando dizem que é só um jogo, é uma frase que eu vou discordar, porque às vezes o jogo também é parte da vida da pessoa.